Será que agora vai? Quinta, sétima, sei lá quantas vezes, com a ajuda da tem contribuição aqui da Lupita. Se alguma coisa latir ou fizer plique-plique plique no chão, é ela. Fica quietinha aqui, tá? Fica aí. Então, progressistas e conservadores. Tradicionalmente conhecidos como esquerdistas e direitistas ou coisa parecida, muito embora eu ache que essa classificação não é muito boa. Mas eu vou ficar com progressistas e conservadores, que são o novo maniqueísmo. Né? Só que os dois são maus. Né? Pelo menos, para o progressista o conservador é mau, para o conservador o progressista é mau. Mas vamos pensar o seguinte. Né? vou começar pelo final. Tanto progressistas... Quanto conservadores, são pessoas assalariadas, ganha 100 mil reais por mês, é assalariado. Você não comprou político, não tem político no bolso, você não é o Jeff Bezos, você é assalariado, tá certo? E mesmo ele está incluído dentro do sistema. Ele é um cidadão, um ser humano no planeta Terra, que é um planeta pequenininho, com um certo equilíbrio, ou desequilíbrio ecológico e estamos todos nele é de interesse de todos nós que a gente tenha um sistema mais sustentável e mais seguro e mais adequado é, justo para todo mundo concorda todo mundo concorda com isso todos queremos um planeta onde seja legal viver né só que alguns de nós acham que é necessário progredir outros de nós acham que é necessário manter tradições manter o sistema, é, consertar o sistema que está quebrado, talvez por causa do outro lado. Pelo menos você vê tudo quebrado, você não entende bem porquê, é, culpa de quem? Não é sua, né? deve ser culpa daquilo que você acha que está errado, né? que é o viés oposto ao seu. Mas, resumindo muito claramente, né? sendo muito prático, a gente tem é, aliados. Né? Seja progressista, seja conservador. Mas como eu, progressista, posso ser aliado de um conservador? O conservador é homofóbico, o conservador é teocrático, é verdade, está difícil para o conservador. Mas também está difícil para o pro, pro progressista, viu? Porque é justo, o conservador fala assim, pô, o pessoal está exagerando, né? É, dois sexos, quatro sexos, agora tem fluido, demissexual, é, ele, elu, ele, elix eu estou confuso, e existe essa confusão dentro de mim mesmo, dentro de mim mesma, eu mesmo não me entendo como é, uma pessoa uma pessoa hétero totalmente, se eu parar de pensar de fato, eu talvez seja meio bi, eu talvez seja meio fluida, eu talvez, eu não quero pensar nisso porque eu me sinto segura sendo, me identificando como uma pessoa é, hétero, ou até me sinto segura me identificando com uma pessoa bi, eu não quero que me digam que a bissexualidade pode ser outra coisa, eu estou feliz com isso, daí inclusive o um bissexual conservador, né? o homossexual conservador, tudo é possível. Né? Então a gente está no mesmo barco, é importante perceber isso. E, muito embora nós olhemos um para o outro e seja muito difícil conciliar nesse momento, o fato é que são dois vieses complementares. Você vai testando mudanças, né? Poxa, e se isso aqui for de outro jeito? O conservador, que a gente pode chamar de cauteloso, ele pode ter o papel de falar assim: calma, gente, espera. E se não, for, não vamos mudar tanto, vamos pensar, vamos criar espaço de mudança, enfim, vai ter suas propostas. Só que isso não está acontecendo. A gente não está trabalhando junto. E acaba que a gente tem um progressismo é, desajeitado, que meio que se limita a brigar com o conservadorismo, em vez de criar uma coisa nova, está tentando destruir o conservadorismo, o que o que não vai necessariamente criar nada de novo. E o conservador fica batendo, socando um prego na parede, com a, com a, mão, com a, com a mão sem luva, com a mão nua, porque lamento muito o conservador, não lamento muito não, mas enfim... A sociedade, a humanidade, vive num momento de transformação intensa. A nossa ciência vai mostrando que a gente não precisa das bases conservadoras que a gente precisava antes, as explicações conservadoras, teológicas, que a gente precisava antes para entender o mundo. O que não quer dizer que você não possa seguir com essas explicações, se elas te satisfazem. Ah, tá bom para mim, não preciso de mais explicação que isso. Mas as pessoas vão precisar de explicações mais realistas. Elas vão ter um pé mais... Firme na antropologia, na astrofísica, e se preocupam com isso, elas gostam de entender o mundo, vamos dizer assim, a realidade mais raiz, né? do que aquela realidade mais reconfortante que a gente criou dentro dos nossos viés, da nossa natureza humana de observação. Né? E dá para conviver os dois. Se a gente tem um Estado laico que não se deixa contaminar por uma religião ou outra. Todas as religiões ou não religiões conseguem conviver. Né? Toda a crença ou toda a descrença consegue conviver se o Estado está aberto para todas. O que não está acontecendo nessa briga que a gente vê entre conservadores, era progressista, né? entre progressistas e conservadores. Que é uma briga ruim. E a gente tem até, um, pode até usar como metáfora, dois personagens da fantasia, da ficção científica. Tem um cara que ele percebe que a humanidade sofreu uma evolução, que existem pessoas que têm uma visão, uma percepção, habilidades, qualidades diferentes. Ele acha que o resto das pessoas é incapaz de absorver, de seguir essa mudança. Então ele faz o quê? Ele quer destruir o resto para garantir que a humanidade evolua para esse estado. Esse cara se chama Magneto. Ele seria um progressista, se você prestar atenção. Tudo bem. Tem várias versões do personagem. Tem aí Filigra, são personagens complexos, né? E você já percebeu que eu vou falar de quem? Do Xavier, né? O Xavier, ele também vê que existem pessoas diferentes é... e ele não quer um sistema novo. Ele quer que as pessoas diferentes convivam com as pessoas, com as outras pessoas, em harmonia no mesmo sistema que existiu sempre. Se você for pensar, nenhum dos dois é progressista. Nenhum dos dois é conservador também, na verdade. É porque eles não querem necessariamente criar um sistema novo. Talvez o... Não. É, o Magneto não tem uma proposta de sistema novo. Talvez ele vá reproduzir o sistema antigo só com mutantes. Só que bom, a gente está falando de fantasia, né? é, são personagens, eles refletem um pouco o que os escritores estão percebendo sobre a nossa sociedade, mas eles não são um tratado de antropologia, um tratado de geopolítica. Né? Eu acho que serve apenas como um, um exemplo, porque você percebe que existe uma convergência, inclusive foram amigos, entre Xavier, e magneto você percebe que existe é, existem pontos comuns e percebe que eles poderiam colaborar eles poderiam trabalhar juntos pela transformação da sociedade garantindo que ela se modificasse de uma forma saudável de uma forma justa que pudesse é, abraçar todo mundo e o mais importante criando um novo sistema a gente precisa de um novo sistema desde que a gente desenvolveu a internet Lá na década de 90, foi muito antes, mas ela começou a se popularizar na década de 90 do século passado, na última década do século passado. O pessoal percebeu, gente, é uma inversão da pirâmide de poder, é uma inversão da pirâmide de, de comunicação. Antigamente você tinha um punhadinho de gente só falando com todo mundo, você é, fazia seus acordos com esse, com esse pouquinho e você controlava a comunicação do mundo inteiro. Agora não, qualquer um pode criar um canal no, no YouTube e juntar 40 milhões de pessoas é, ao seu redor pode ter uma audiência maior do que a maioria das revistas, a maioria dos canais, a maioria dos programas de, de, de TV e da grande mídia. Né? Você também abriu espaço para mídias independentes, que não precisam de anunciantes, né? que são pagas, né? Existem gente, existe gente pagando para jornais e canais de, de jornalísticos, podcasts jornalísticos existirem, independente da necessidade de agradar um patrocinador ou outro e tudo isso muda profundamente a estrutura da sociedade, a estrutura da civilização. A gente tem uma civilização onde é, a voz pode ser talvez mais meritocrática, pelo menos ela só precisa de que ter um, um grupo de apoio, o que é ruim também porque aí você consegue grupo de apoio para coisas bizarras também, né? Você consegue financiar grupos que bancam pós-verdade, far é, campanhas de difamação por WhatsApp. Né? E há sim aí uma necessidade de disputa, de conflito com esses grupos. Mas veja bem, esses grupos não são conservadores. Esses grupos, e nem são progressistas. Esses grupos hoje são mais é, para o lado conservador, vou dizer já por quê. É, mas eles estão seduzindo, eles estão. Influenciando, eu não gosto da palavra manipulando, Eles estão influenciando as pessoas que têm viés conservador a ter medo do que está acontecendo. E com medo você vai é, fortalecer qualquer coisa que encaixe, que prometa que vai garantir a manutenção das coisas. É disso que o conservador precisa hoje. Ele precisa do chão dele, mas minimamente sólido, como todos nós precisamos, tá? É... E por que, que você não vê tanto isso com o progressista? Cara, porque eu já disse, né? a sociedade, a civilização, vive um momento progressista. A ciência, a, a antropologia, a psicologia, e a gente tem um, uma visão muito mais ampla do que é o gênero humano, do que é a natureza humana, e a gente percebe que tem vários equívocos na nossa percepção de nós mesmos, na nossa percepção da realidade, e acaba que a, a humanidade está no momento progressista, um momento de transformação. Então você não precisa é, estimular o progressista. O progressista está aí em tudo quanto é canto, porque a humanidade está progressista. E há uma resistência a isso por parte de quem ainda não se transformou, de quem é, prefere ficar dentro do, do, do sistema antigo, das bases culturais antigas. E não vai mudar enquanto esse pessoal ficar assustado, enquanto o progressista se co se colocar como magneto, entendeu? Que, ah, vamos destruir o patriarcado. Vamos destruir o patriarcado, mas não vamos destruir, não, você não pode fazer o homem sentir que ele pessoalmente é o inimigo, que não adianta ele tentar destruir o patriarcado, porque de qualquer forma ele vai ser destruído junto. Ah, vamos destruir o racista. Não é o racista, é o racismo. né A, a gente quer um mundo de igualdade. Só que, quando o conservador se coloca como um, um, um, o conservador se coloca como magneto também nesse momento, como vilão nesse momento, ele quer exterminar também o outro. Né? Quando, na verdade, os dois grupos deviam estar trabalhando juntos para não exterminar, na minha opinião, mas também se for exterminar, que se termine mas extermine em conjunto um sistema que não está funcionando, uma democracia representativa que não está funcionando mais, porque ela pode ser comprada, porque ela pode ser hackeada, como foi o caso, tem democracia hackeada, um documentário, se não me engano, está na Netflix, deve ter outros lugares também. Que é o caso do, do Bannon lá, da Cambridge Analytica, envolve esse pessoal todo. Então, você tem a necessidade de uma nova democracia, uma democracia mais direta. Como que se implementa essa democracia mais direta? Alguém está discutindo isso? É difícil você ver essa discussão, porque a o progressista está ocupado em destruir o conservadorismo e vice-versa, né? sendo que o conservador tem uma missão é, impossível porque a humanidade está numa numa fase progressista. Se a humanidade estivesse numa fase conservadora, que eu acho que talvez nunca mais venha acontecer, dada a característica do, do desenvolvimento de conhecimento, mas já esteve, né? o progressista seria o, o, o que estaria é, venenosamente tentando arranjar argumentos torpes né, terra plana, não sei o que, para tentar combater o, o conservador. Seja como for, a gente precisa acabar com esse maniqueísmo que tomou conta da sociedade. A gente precisa entender que o cara que votou naquele político conservador, ele não votou simplesmente porque ele é conservador, gente. Não dá para ignorar o Far. Fário... Eu blogo desde 2001, em 2005, 2006, 2007, tinha campanha por e-mail, tinha campanha por site... É, de, de, de terrorismo, é, chama de guerra híbrida, né? terrorismo informacional. Ah, o, o mundo está sendo, o 11 de setembro lá de 2001 nos Estados Unidos, foi porque Deus está zangado com a gente, a gente tirou a Bíblia das escolas. Foi uma catequização, foi uma, uma como é que chama isso, o pessoal fala que não pode fazer? Que é doutrinação, foi uma doutrinação durante décadas, gente. E, de repente, chega um momento que o pessoal elege um político conservador, né? apesar de ter um hum. monte de coisa nojenta nele. ele, é, ele não é um, um orgulho nem para militarismo, nem para religião, nem para pro, probidade administrativa, ele é uma não é para tudo. Né? Mas, no, no caso do Brasil, no caso dos Estados Unidos, eu acho que também. E alguns outros países também. São políticos que são a antítese do que o conservador quer, mas era o que dizia que ia seguir lá, não, não, eu vou aí na tua pauta conservadora. Então o pessoal se agarrou no que tinha. né é, Se o progressista soubesse falar, por exemplo, vamos progredir, mas sem desrespeitar os direitos de qualquer um, de todo mundo, desde que você respeite os limites do seu direito, você vai ter o direito à sua religião, você não pode impor sua religião ao outro. Você vai ter direito à sua moral, você não pode impor sua moral ao outro. né é, só que o, o, o pessoal está conseguindo, há décadas, assustar a população, mostrando para ela que o progressista vai invadir a casa dela, vai invadir o, o direito, a liberdade sexual dela, a liberdade religiosa dela, vai invadir tudo, vai transformar todo mundo em gay, comunista, ateu. <risos> né? O que não é verdade. Todo mundo sabe que não é verdade. Todo mundo que não está sob esse ataque. Mas, enfim, as pessoas que votaram em políticos é, é, horríveis de extrema direita que não deveria ser chamada, as extremas não deviam ser chamadas, deviam ser chamadas de extrema, né? porque a extrema direita não favorece a direita, a extrema esquerda não favorece a esquerda, na minha opinião, mas, é, pelo contrário, desfavorece, acaba favorecendo o outro lado. Né? A gente vê bem isso na direita hoje em dia, é, dominada por extremistas de direita no mundo e fica cada vez mais difícil você é, justificar a sua posição à direita, né? se você tem uma posição à direita. As pessoas votaram, em grande parte, porque estavam assustadas. Se a gente dilui esse medo, se a gente desfaz esse medo, muitas pessoas que votaram em X, votarão em Y. Enfim, a ideia desse vídeo é basicamente lembrar que somos todos cidadãos e cidadães, cidadanes, cidadãos num planeta só. E o nosso inimigo é um sistema que não está funcionando. Uns acham que esse sistema precisa ser totalmente reformado, outros acham que esse sistema tem que ser reformado. Né? No meio termo, no encontro desse diálogo, a gente consegue achar a medida certa do que, do que guardar, do que reformar, e do, que, do que restaurar e do que, do que transformar. Se a gente continuar divergindo, não vamos conseguir desenvolver um sistema Político, social, econômico, cultural, religioso, novo. A gente precisa trabalhar junto. Deu para perceber isso nesse vídeo? Eu espero que sim. Se não deu, desculpa. Eu tenho um jeito meio caótico de pensar e um jeito meio caótico de é, apresentar as ideias. Se tiver muito ruim, vai me xingando aí nos comentários. Eu juro que eu começo a fazer roteiro e faço umas coisinhas em tópico, sei lá. Mas, mas eu gosto também de fazer o vídeo como um exercício para fazer um, um artigo depois. né? E fica esse, é, que eu não sei nem qual vai ser o título ainda. Eu vou pensar nisso. Gente, beijos, abraços, fiquem na paz, mas não acomodados. Tchau, tchau.